Fala galera, beleza? Bruno Clash aqui, mais um vídeo pra vocês E hoje nós vamos liberar essa belezura aí, ó A Eve, a nova Brawler do Brawl Star, Você vê os detalhes dela aqui, todos os detalhezinhos Nós vamos liberar aqui e jogar ao vivo com vocês Estamos nesse momento em live na Twitch Se você não conhece, chega junto na Twitch Nós fazemos live diariamente, além também dos torneios Narrando os torneios também, tá? O link tá aqui na descrição Bom, bora lá então, vamos começar a preparar, pegar essa Eve que é um brawler cromático e tá no caminho do Brawl Pass Então ela tá ali no nível 30, né? Ela tá aqui, ó, nível 30 Então precisamos chegar até lá Pra isso eu preciso comprar o Brawl Pass e também liberar até lá, né? Até o nível 30 Vamos lá então, eu não gosto de esperar, nós vamos esperar nada Nós vamos pra cima com tudo, tá bom? A galera tá comentando aqui embaixo, tá bem legal A galera comentando aqui ao vivo Então é o seguinte, bora lá então Vamos agora comprar na loja gemas Apoiando é claro o Bruno Clash, se você não apoia o Bruno Clash ainda, essa é a hora, coloca aqui ó, Bruno, opa, Bruno não, Bruno Clash Tudo junto, inserido e você vai apoiar o canal Bruno Clash sem pagar nada a mais por isso, tá bom? E eu agradeço demais e trago mais conteúdos assim pra vocês Bom, vamos comprar então 950 gemas meus amigos, quase mil gemas, vamos passar de mil gemas então é isso, bora lá, vamos comprar agora. Ai meu Deus, ai meu dedão, ai meu dedão, tamo junto! Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos! Para, para, para! Rapaziada, é o seguinte, ó. Vim aqui dar uma dica muito rápida e muito top pra vocês. É o seguinte, mano, está rolando o Carna Mobile de Brawl Stars. Você que quer ganhar uma grana e quer se tornar o rei do Carna Mobile de Brawl Stars e ainda levar um dinheiro pra casa, ajudar seu time e formar aí mais um time brabo sendo campeão no Brasil. É a hora de você chegar e participar desse torneio Canal Mobile de Brawl Stars Premiação R$ 34.500 no prize pool desse Carnal Mobile No Brawl Stars também a gente tem uma premiação muito bacana Dá uma olhada, é só vir aqui no site que tá aqui na descrição o link Clicar na sua modalidade e ir diretamente no Brawl Stars Clicou ali em Brawl Stars você vai se inscrever A premiação é R$ 3.000 o prize pool, R$ 3.000 para o Brawl Stars e hoje você já pode se inscrever pro Torneio 2 Torneio 1 você já perdeu, vacilou Torneio 2, dia 13 do 3, mano Se inscreve agora pra não perder a chance de poder concorrer à premiação E ser o zica do Brawl Stars, rapaziada Ah, e as finais serão transmitidas E você vai adorar essa transmissão Porque vai ser, tá top, vai estar tá top demais Tá eu, o Rebola e também o Joey fazendo a zoeira com vocês E narrando você, quem sabe você vai ser o grande campeão te espero lá, tamo junto, link na descrição. É isso, já compramos, já temos aqui, vamos ver lá, sobe gemas, sobe gemas, sobe gemas. Isso mesmo, 997 gemas. Com isso, acho que a gente já consegue fazer a zoeira, hein. Olha isso, hein. Ó, e use o código BRUNOCLASH na loja, rapaziada, tá mandando aqui a boa. Então é isso, hein, galera, vamos lá, vamos que vamos. Já vamos lá, então, lá pro Brawl Pass. Vamos comprar aqui o Brawl Pass, já ativando... 10 patamares, que é esse aqui, ó, 249 Então, bora lá, comprar o um Brawl Pass Bora que bora, tá valendo o Brawl Pass desbloqueado Já temos aí 10 níveis aqui, ó, pra poder pegar Tem ali também, inclusive, a skin do Rico Vagalume também pra gente testar Vamos agora buscar o nível 30 Então vamos abrir e vamos comprar todos os níveis Partiu, 1 um a 1 um. bora que bora! Chegamos agora no nível 30, bora pegar a Eve, manos. Tá valendo, tá na mão, Eve! Pegamos a Eve, bora lá então. Está liberada a Eve, meus amigos, meus amigos. Tá maluco, Eve, Eve, Eve. A galera vai à loucura. Eve, liberada, meus amigos. Cromática, bora que bora. Agora sim, moleque, vamos testar, vamos saber. Segunda galera do chat aí, se ela anda, se ela voa. Se ela sobrevoa, se ela flutua em cima da água. Vamos ver, vamos testar a Eve, né? Pra ver qual que vai ser a ideia dela. Ah, vamos fazer o seguinte, nós vamos também abrir os baús aqui pra ver se a gente consegue melhorar a nossa Eve também, tá bom? Já que a gente já pegou ela, então GGzão. Bora abrir aqui as caixas pra ver. 74, boa, isso é muito bom. Isso é muito bom, vamos botar tudo na Eve, né? Deixa eu ver, não dá pra colocar em ordem, né? Não, então... Bora botar... Oxe, cadê? Ah, ali, tá lá embaixo. Ivisona, Ivisona aqui, boa Vamos lá, por mais 25 lá na Ivisona também Deixar ela brabíssima Máximo que a gente puder E aí a gente vai pra cima, rapaziada Deixa eu ver, não pegamos não Mais 10 geminhas pra gente, caixa, meia caixa pra gente aqui Vamos lá, opa Gostei, gostei, gostei, bora lá Vamos lá embaixo Ivisona braba É isso, mais caixa pra gente, olha quanta caixa A gente vai abrir aqui, hein, rapaziada Será que vai dar bom em algum momento? Vamos lá Vamos botar aqui, ó. Não, não faz isso não. Pelo amor de Deus, vamos na IVE. Vamos na IVE. Quero subir a minha IVE. Vamos lá, vamos botar nas caixas aqui a nossa pressão e ver se vem mais coisa boa, né, rapaziada? Vamos lá. Nada ainda. Tem 30 níveis aqui pra gente abrir, vamos lá. Opa! Ainda não. É bom que também a gente pode pegar, de repente, algum acessório novo. Olha lá, já temos aqui um, a, os pontos de poder pra gente colocar tudo na IVE. E vamos ver até onde a gente consegue chegar com ela, né? Vamos ver que nível que a gente chega com ela aí. Pra dar uma melhoradinha nela, né? Deixar ela mais fortinha, né? Vamos lá, vamos deixar aquela mais forte. Abrindo a caixa. Não deu de sorte agora. Pacote de reações, beleza. Só no estilo corta-giro, rapaz. Ó, aí, caraca, gostei. Aí, gostei, aí, gostei, hein? Mais um aqui pra gente. Mais 50. Mais caixas pra gente. Uh, Plaft, Não. Mais cinquentinha pra gente aqui. Boa. Beleza. Mais caixas. Cê é louco. Quanta coisa, rapaziada. Mais ouro. Caixa zonas pra gente. Beleza. Ô, oh, mais geminhas. Caixa grande. Bastante recompensa, né, mano? Bastante recompensa. Mais 30 ali pra dar pra Ive, Beleza. Tinha que ter um aqui, ó. Dar todas as recompensas pra Ive, Aí era mais fácil, né? Já vamos pegar mais 50 ali. 50 com poder aqui também. Mais pra Eve. Beleza, mas aqui ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá Como ainda não tá full minha conta, ainda vai dividindo né Se tivesse só ela ali, faltando, ia tudo pra ela A gente rapidinho deixava ela full Mas tem muito ainda pra... Opa! Poder estrela do Fang, chute, reserva Após ser usada pra derrotar inimigos... Ah, é aquele que... Não, o super do Fang é recarregado Ah tá, entendi É o do super recarregado automaticamente é, da hora isso aí, da hora, valeu a pena, hein, valeu a pena Vamos lá, mais caixas, mais caixas, será que vem mais coisa? Vamos torcer pra vir mais coisa, né, rapaziada, vai que vai Nada, não, não veio uh, Mais pontos, mais pontos pra Ivy, ponto é bom, ponto é bom, gosto Mais caixas aqui Vocês gostaram da, da sorte que eu dei aí, pegar um poder estrela, mano, caramba Vamos lá, hein O Pete disse que vai postar no canal quando tiver Quando tiver o quê? Opa, peguei mais pontos ali, beleza Tô vendo as mensagens da galera aqui embaixo, ó, tá todo mundo aparecendo aqui na live, rapaziada. Vamos ver aqui a Eve, mais pontos da Eve, mais caixas pra abrir. A gente tá chegando perto do final, hein? Vamos lá, vamos ver até onde a gente conseguiu ir com a Eve. Já dá pra dar uma melhoradinha nela pelo menos, né, rapaziada? Vamos deixar ela cruz. Opa! A, agora sim, eu queria muito esse acessório. Chute circular, que ele dá o, o, o, a voadora e deixa o adversário travado por um segundo. Isso é bom. Tem muita, muitas vezes que eu morro por conta disso, porque eu não tinha, né? E o cara tinha, aí eu perdia na, no X1 pro cara, porque ele tinha travado e eu não tinha. Dava raiva, mas agora eu vou ter também, rapaziada. Agora sim, hein? Bora lá, tá acabando, hein? Últimas caixas, últimas caixas. Não foi mais... Ô, oh, 125 poderes, isso é bom, hein? Mais de mil ali a gente conseguiu com ela, hein? Mais duas caixas aqui e a gente acaba, hein? Mais engrenagens, fichas de engrenagem Vamos lá, será que vai vir alguma coisa bacana aqui? Opa! Acessório resíduo Suas próprias... Ah, ele deixa ver dentro do arbusto É verdade, é novo acessório do Squeak Muito top, chegamos ao nível 30 Agora, rapaziada, a gente já tem ele, ela liberada Vamos ver então ela é, Em que nível a gente consegue deixar ela Vamos lá então Nível 2 Nível 3 Nível 4 5 6 7 8, um nível 8, mano. Vamos lá, vamos pegar a nossa Ive. Nível 8 a nossa Ive tá aqui, Zero troféus. Selecionei ela. Tá aí pra gente, nível 8, mano. Foi quase, hein? Foi quase, foi quase. É isso, já estamos aqui no combate. A galera do chat aqui é muito zica, é muito top e já deu a boa, falou ali ó, usa os pontos do clube para poder deixar ela nível 9. Ai, ai, ai, vou morrer já a primeira partida, não? Ah, matei, safado. Pelo amor de Deus. Não me vem com essa não, hein? Vamos lá, vou passar por cima dos... E o costume de não passar, eu não passo, tá ligado? Tem que acostumar a passar por cima dos... Ó, ó, ó lá, ó lá. Eita danada. Tá danada. você é louco, ó. Quanto ponto ali no meio, ó. Quanto caixas ali no meio. Vamos lá, vamos lá. Vamos ganhando, vamos ganhando. Caraca, os caras estão deixando tudo aqui. Eu vou ficar fortão. Peguei. Tá ali, não tá? Nossa. Isso. Cola nela, cola nela, cola nela. Não deixou. Ah, mas matei. <risos> Xiii. Deixa lá. Vamos deixar ela no cantinho. A gente vai lá e começa a tretar. Ele não vai nem perceber, ou ele vai morrer antes Vou deixar grudar, deixa morrer, deixa morrer Deixa morrer <risos> Muito bom, mano, muito bom, muito bom Top demais, bora agora então Vamos lá, galera, futebral O pessoal pediu futebral, não tem, não tem água Mas tá bom, o pessoal pediu A gente A gente, a gente agradece e vai aí fazendo a boa Para nossos brothers aí que ajudam a gente Então partiu Peguei ali Já vou jogar lá pra frente E aqui eu tenho que segurar Olha lá o gol. Olha lá o gol. Soltei até meu super achando que ia ter mais trabalho. Acabei entrando com tudo, com bola e tudo. Aí deu ruim, né? Nossa, juntou tudo aqui, ó. Soltei. Bora, bora dar bola em mim, bora dar bola em mim. Ou faz o gol logo. Nossa, o cara vai errar. <risos> Entendi nada, mano. O cara veio me matar e eu fiz o gol. É isso, galera. Temos a Ivy. Já jogamos um pouco mais com ela. Aqui também. Muito top, dois jogos, duas vitórias aqui, agora é o seguinte, eu vou continuar jogando aqui em live, se você tá vendo esse vídeo, fica ligado, já vai na Twitch, já segue lá, porque sempre tem live lá e eu tô subindo os Brawlers lá na live, tá bom? E você do Youtube, muito obrigado a todo mundo que se inscreveu, seguiu aqui o canal, faça como a galera tá falando aqui, ó, manda seu salve, manda seu like, comenta aqui se você gostou da IVE ou não, quero saber se você curtiu a IVE ou não, se você achou que ela tá fraca. Comenta aí, porque eu vou ver todos os comentários, tá bom? Então é isso, rapaziada. Muito obrigado a todo mundo. Tamo junto. Não esquece de se inscrever no canal. É nóis. Um abraço. Falou!